É, Cláudio Brito falando, estamos hoje gravando com a Cláudia Eleutério, mentora da Global que reside no Japão, ela vai contar um pouco dessa trajetória dela, ensinando inglês para executivos e pessoas né, que precisam da segunda língua para é, transitar no mundo dos negócios. Cláudia, é um grande prazer receber aqui você, você com a gente, prazer. você já teve já teve presente com a gente na tripla certificação, teve presente com a gente na imersão em Lisboa, é, já fez parte do nosso mentor Haiti, Você já é né, uma cliente da casa e eu queria é, que você se apresentasse. Estamos falando hoje aí com um público de pelo menos 20 mil mentores, né, pessoas que vendem o seu conhecimento através de cursos, mentorias, consultorias, enfim, eu queria que você se apresentasse para esse público aí. Pois não, apresento. Eu sou a Cláudia Leutério, hoje eu moro no Japão, já faz sete anos, agora em abril fez sete anos que eu vim para cá, eu vim por amor, né? Meu marido veio, então eu vim com ele, mas no Brasil eu tinha, tive uma trajetória como secretária executiva trilingüe. trabalhei em empresas grandes como Bolsa de Valores de São Paulo e algumas consultorias jurídicas, consultoria estratégica, então desenvolvi uma carreira aí corporativa, então nunca pensei que eu ia ser professora de inglês, nunca me passou pela cabeça, mas eu já tinha uma jornada como professora universitária, concomitante ao secretariado, né, eu, eu dei aula na, na faculdade por mais de 10 anos, dentro do secretariado, então, assim, era comum que as alunas me procurassem, ah, professora, o que, que eu faço em situação assim, o que, que eu faço assado? Então, mesmo sem saber que existia essa, essa profissão de mentor, eu já dava algumas orientações e eu ficava super feliz quando a aluna voltava e falava assim, professora, eu fiz o que você falou e deu certo. Né? Meio que pagava o salário, assim, era, era, muito, era muito bom. Então, eu vim para o Japão em 2016, e chegando aqui, por, por sorte, e eu digo por sorte porque o destino de brasileiro que vem para o Japão é a fábrica, né? É trabalhar nas fábricas, principalmente nas autopeças, e, e embora eu esperasse que com a minha experiência e com a minha capacidade eu tivesse a possibilidade de conseguir alguma outra coisa, eu não tinha a ilusão de que sem falar o idioma japonês eu ia conseguir algum emprego como secretária. E isso é pela simples razão, não por falta de capacidade, mas pela simples razão que no secretariado você faz a ponte entre o executivo e o mundo exterior. Como é que eu poderia fazer essa ponte se eu não falava o idioma? né? E eu vim morar no interior do Japão, eu não moro na. Eu não moro em Tóquio, eu não moro numa. Eu moro numa cidade grande, mas é uma. É, pequena, é uma grande cidade pequena, né? A Hamamatsu é grande em extensão e número de habitantes, mas ainda é uma cidade é, provinciana do interior. Então, as grandes empresas, as grandes corporações não estão aqui, embora Hamamatsu seja sede de empresas importantes como a Suzuki, a, a própria Yamaha, tanto a de instrumentos quanto a de motores. Então, uh, tem a Kauai, que é quem, quem toca instrumento, sabe, conhece essa marca. Então, tem grandes empresas aqui, mas não é uma capital, né? Então, não tinha ilusões. E eu dei a sorte de conseguir emprego numa escola brasileira e fui ser coordenadora é, dessa, dessa escola, e nesta escola eu conheci uma pessoa que me indicou para uma escola de inglês. Então, fui levando os dois, assim, ao mesmo tempo, até que eu saí da escola e fiquei só na escola de inglês. Então, na verdade, da aula de inglês começou meio por acaso, porque eu nem achava que eu era capaz de dar aula, de ensinar idiomas para uma pessoa, mas eu, eu, essa experiência eh, me surpreendeu, porque eu gostei muito do que eu estava fazendo. E em escola de inglês, você ensina basicamente criança, que é também um nicho que não me, nunca me atraiu, né? Como, como, como profissional, eu nunca pensei, ah, vou dar aula para criança. Mas na escola de inglês, era o, foi o que apareceu, e eu comecei com criança, até que surgiu o primeiro adulto. E aí eu falei assim, ah, agora eu me encontrei. Né? Já tinha experiência de ter dado aula na faculdade, e, e já tinha adquirido um pouco de experiência com o inglês, com as técnicas e tal, e eu falei, ah, agora eu me encontrei, agora eu achei o meu, meu, meu nicho, né, eu quero dar aula de inglês para adulto. E, e, e na escola eu tive um bom desenvolvimento, cheguei a coordenadora dessa escola de inglês, viajava muito pelo Japão inteiro, é, porque a escola tinha convênios com outras escolas, mas sempre atendendo crianças e adolescentes. Uh, tinha um aluno ou outro um adulto ou outro, é difícil aqui você conseguir alunos que, não que falte interesse né, alunos brasileiros eu tô falando, porque essa escola tem de alunos brasileiros é, não que falte interesse, mas a pessoa tá no Japão, se ela tiver que aprender um idioma ela vai aprender japonês né, uh, tem um ou outro que queira aprender inglês, mas é raro e brasileiro infelizmente não fala outro idioma, a menos que ele seja muito obrigado. Então, quem tem que aprender algum idioma que vai aprender o japonês, raramente aparece alguém querendo aprender é, inglês. Mas, eu, por conta do meu trabalho na escola brasileira, eu acabei me aproximando do, do consulado brasileiro, aqui, aqui na minha cidade. Uh, tem três uh, missões diplomáticas aqui no Japão. Tem a embaixada em Tóquio, tem uma, um consulado em Nagoya, porque o estado, é, que é Aitken, o estado é, cuja capital é Nagoya, é um estado que, acomoda, que recebe muitos brasileiros por conta das montadoras. Então, tem, por isso tem um consulado na capital, em Nagoya. E aqui em Ramamatsu, apesar de não ser uma capital, foi uma região que também recebeu muitos brasileiros entre os anos, no início dos anos 2000, aqui chegou a ter 300 mil brasileiros só na região de Ramamatsu, e, então eles, há mais ou menos 10 anos, a, o governo brasileiro entendeu a necessidade de abrir uma terceira missão diplomática aqui na cidade de Ramamatsu, e eu acabei me aproximando desse, da, da, das pessoas do consulado, então fazia bastante eventos para eles, trabalhei... Fui, fiz muito trabalho voluntário é, para eles. É, eles têm alguns projetos como é, consulado itinerante que vai até as cidades, projetos educacionais. Então, fui me envolvendo até que eles é, me indicaram para uma, uma escola de inglês, uma escola japonesa de idiomas é, que atende executivos de grandes empresas que vão expatriar. E foi aí que eu descobri o meu <risos> grande nicho, né, que é o que eu realmente gosto de fazer. E foi quando eu comecei a dar aula para os executivos aqui no Japão. Então, eu ensino inglês para executivos no Japão, e estava indo tudo super bem, estava super feliz com essa, com essa atividade, e aí eu, em 2020, eu sofri um acidente, eu caí, eu caí na escada rolante e quebrei um mocinho da coluna não teve nenhuma sequela, eu saí do hospital andando, vida normal, só que agora eu virei meio um termômetro, né? <risos> Começa a esfriar, a coluna dá uma reclamada, então vai esfriar, aí vai chover. É, e nesse, isso aconteceu no meio da pandemia no Brasil, e tava todo mundo fazendo live, todo mundo é, é, é, em casa e assistindo né, lives e tal, e eu aqui em casa, em fachada, sem poder fazer muita coisa, estava assistindo essas lives no Brasil, e, e numa dessas lives, muita gente me conhecia da época do secretariado, e comentaram, ah, a Cláudia trabalhou com a gente, mora no Japão e tal, ela dá aula de inglês. E nessa, e ne, nessa apresentação que a pessoa fez, várias pessoas já me procuraram, e eu saí da live com seis alunos online, morando no Brasil. Então, de repente, de uma hora para outra, eu tinha aqui uma atividade profissional e surgiu alunos particulares que eu nunca tinha pego, adultos né e secretárias. E, e aí foi quando eu procurei a Marcela, que eu já conhecia, e falei para ela, olha, preciso de uma ajuda aqui, porque parece que eu Vou virar empreendedora e a Marcela me ajudou muito no início. Eu, eu tinha, eu tinha uma mentalidade muito CLT ainda, né? Vim para o Japão ainda com essa mentalidade, não, e, e isso precisou ser desenvolvido, e, e a Marcela me ajudou bastante, e foi ela que me trouxe para a Global. E foi quando eu conheci o, os cursos de mentoring da, da Global. Porque ela falava assim, Clau, o que você faz, você não dá simplesmente aula, você orienta a carreira da pessoa, você ajuda as pessoas a encontrar esse caminho, a desvendar por que, que o inglês é importante na vida dela. Então as coisas andaram assim, meio par e passo, né? Foram acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Uh, com essa orientação da Marcela, e logo em seguida, eu fiz a imersão, em a imersão não, eu fiz o, a tripla online, já no final de 2020, eu acho. É, no finalzinho de 2020. Uh, então, eu fiz com a Marcela, e logo em seguida já fiz uh, na Global, né? E, e Cláudia, me fala uma coisa, você, é, quando você migrou, você tinha assim, uma, uma visão é, diferente da que você tem hoje do Japão? Eu falo por mim, né? quando eu fiz a migração para Portugal, isso três anos atrás, eu, eu tinha muito aquele complexo de vira-lata. Né? No Brasil estão as coisas ruins, uhum. lá na Europa está tudo de bom, né? Portugal é um, é um sonho. E com o passar do tempo que eu vi que é, tem as suas diferenças, né, tem coisa boa e tem coisa ruim tem coisa também. Você concorda com isso? Foi mais ou menos assim também com você ou não? Eu concordo. Na verdade, eu não tinha nenhuma opinião formada sobre o Japão, muito embora na adolescência eu tenha flertado com, com aspectos da cultura japonesa, então eu pratiquei artes marciais durante muitos anos, e por conta das artes marciais, eu gostava de fazer dobradura de papel, tá, tá até aqui, ó. Aliás, é interessante, eu quero mostrar, porque esse daqui, esse livro aqui é um livro de origami, que eu ganhei, pela cor você pode imaginar quantos anos que eu tenho esse, esse material. Mas ele foi o, um dos primeiros materiais que eu recebi em inglês, e aqui eu quero te mostrar a minha letra de com 20 anos, aqui, ó. Então, Nossa. muito do inglês, não sei se dá para ver direito, muito do inglês que eu comecei a aprender, é, eu comecei a aprender porque eu gostava de fazer dobradura, e esse era o material que eu tinha. Uhum. Uh, então, eu não, eu não tinha, assim, nenhuma, nenhuma opinião formada sobre o Japão, eu só sabia que era um país de primeiro mundo, e o, na época eu estava recém-casada e meu marido, eu brinco que ele não me enganou, ele sempre disse que queria vir para o Japão, é, se a gente se casasse, ele já tinha morado aqui antes. Uh, e o que eu sabia era o que ele falava, que era um país onde você tinha muita segurança, é, que, que não tinha, que o trânsito era mais gentil, que, que as pessoas eram, enfim. É, muito amigáveis e tal, então a impressão que eu tinha é que era um lugar interessante para viver uma experiência, mas não tinha assim, eu não tinha desejo de sair do Brasil, por mais difícil eu, né, trabalhando na Bolsa de Valores, eu vivia algumas crises bem, bem sérias no Brasil, mas nunca pensei, ah, nunca tive desejo de sair do Brasil, vou morar fora porque aqui tá ruim. Eu achava que com qualificação com o é, que eu ia conseguir levar a vida sem problema nenhum e na verdade a nossa migração não foi motivada por uma questão financeira né o meu marido veio para renovar visto porque quando você mora aqui a partir do terceiro ano você já pode solicitar visto permanente né, se você ver, a, o, o Japão, diferente dos Estados Unidos e da Europa, por exemplo, não existe a possibilidade de você ficar ilegal, não existe essa possibilidade, porque se você for pego, você vai preso, é, é gravíssimo, assim, é, um, é um crime gravíssimo você é, ficar aqui sem, a, sem estar legalizado, é, é muito problema, porque aí você perde o acesso à conta bancária, você perde o acesso a uma porção de serviços que impedem assim a sua vida de uma forma muito profunda então diferente do da Europa e dos Estados Unidos não existe essa possibilidade então meu marido tinha visto permanente como ele estava no Brasil ele precisaria voltar aqui a cada três quatro anos para fazer a renovação a renovação é simples ele pode descer do avião passa na alfândega pega o próximo avião e vai embora não tem não tem problema nenhum. Ele foi embora na época da crise do subprime, em 2000, a crise foi em 2008, ele ainda aguentou um pouco, conseguiu ficar até 2010. Em 2010 ele vai para o Brasil, porque a coisa aqui estava realmente muito difícil. Eu estive nos Estados Unidos em 2009, e eu morei lá um ano, e me impressionou andar em ruas é, com as lojas todas as lojas da rua fechadas por conta da, da crise, né? Por conta do problema lá do, do subprime. E diz que aqui no Japão, se, uma, se alguém espirra no, nos Estados Unidos, o Japão está com pneumonia, então você pode imaginar que a crise aqui foi bem, foi tão ou mais acentuada do que foi nos Estados Unidos. Então, meu marido acabou indo embora para o Brasil nessas condições. E quando ele volta aqui para renovar o visto pela segunda vez é, a economia já tinha se restabelecido inclusive ele encontrou com amigos não volta vem não sei o que tá tudo ok pode vir e tal então ele ele volta para casa com essa com essa ideia <risos> vamos para o Japão vamos vamos tentar né eu falei olha eu, tô, eu, eu tinha uma vida muito organizada no Brasil, né, eu tinha um bom emprego, trabalhava na faculdade, eu, assim, eu, de verdade, eu não precisaria ter imigrado, né, mas é aquela coisa da curiosidade, eu fui picada pelo bichinho da curiosidade e eu falei, ah, se tiver de ir, vamos logo, eu tava com 46 anos, né, se tiver de ir, vamos de uma vez, porque né, se, se não gostar, está em tempo de voltar e, e refazer. Tanto é que eu não desfiz do meu apartamento, ainda tenho meu apartamento em São Paulo, né? Então, desmanchei, vendi os móveis e tal, mas o apartamento está lá. Entendi. Né? E, e Cláudia, me fala um pouco desse aspecto que você trouxe há pouco da tu, do teu atendimento, né? A pessoa que contrata a Cláudia como mentora de um hum. segundo idioma... O que, que diferencia de uma aula comum que você tem em praticamente qualquer lugar? Uhum. É, em primeiro lugar, que eu faço um diagnóstico de onde a pessoa está e aonde ela quer chegar. Então, nesse aspecto, tem uma ferramenta do mentoring que me ajuda, sim grandemente, na verdade, duas, né, o, o, a espiral, dynamics, é, porque aí eu sei onde a pessoa está, em termos de desenvolvimento, né, pessoal, profissional, mas a ferramenta que faz toda a diferença para mim é a, é a MetaSmart, é, quer dizer, para mim não, para a pessoa, porque aí eu consigo dizer para ela o seguinte, é, você tem condições de, dentro deste tempo, alcançar este resultado que você busca, Uh, um discurso muito comum de quem chega para mim é... Ah, eu estudei gramática a vida inteira, mas eu não consigo falar. Falar é falar. Se você não fala, você não fala. Então, não tem, não tem fórmula mágica, né? Mas, é, quando eu mostro para a pessoa que no final de um mês, por exemplo, vou, vou pegar um exemplo bem básico de alguém que chega para mim zero de inglês, cru, não sabe nada... Ou sabe o que todo mundo sabe, McDonald's, Hot Dog, essas coisas. É, então, eu apresento para ela, dentro dessa estrutura da Meta Smart, eu apresento para ela um cronograma de trabalho diário que ela vai ter para chegar ao final de 30 dias e ela saber dizer 80 palavras, 20 sentenças e o Simple Present inteiro. Que bacana. Show de bola, e a pessoa vira para mim e fala assim: Eu não sou capaz. Eu falei: Você é capaz, e a gente vai fazer isso junto, né? Então, eu tenho visto a vida de adulto se transformar por conta de mostrar para ela: Olha, se você fizer um pouquinho por dia, pensa comigo. 80 palavras são 20 palavras por semana. Você tem cinco dias na semana, são quatro palavras por dia. Quem que não aprende quatro palavras por dia? quem que não aprende uma sentença por, por dia, cinco por semana, né, então a coisa, ela vê o resultado e, e, e aprende pelo que ela tá vendo, ela, ela se vendo fazer. E Cláudia, você trouxe um aspecto muito importante, que é justamente do traçar uma meta, né, uhum. eu vejo muito um discurso assim, ah, o mentor, ele não pode se basear no, no, no número dele, né, o, o mentir tem um, uma, uma forma de aprender, e isso tudo é verdade. Porém, a gente não pode esquecer justamente o objetivo, a meta. Uhum. Porque quando você não coloca a meta, o insucesso serve meio que como uma desculpa. Ah, eu tô no meu tempo, né, isso não vai levar, como você falou, olha, em 30 dias você consegue, mas se não tiver meta, a pessoa leva um ano. A pessoa é. um ano e desanima. E desanima. Sim. Eu faço uns programas de três meses, né? Eu falo assim: olha, a gente, eu peço que você tenha o comprometimento de pelo menos três meses para que você veja o resultado daquilo que você quer atingir, né? Então você fica comigo três meses. Dentro desses três meses, a gente vai trabalhar certos conteúdos, porque existe uma conversa preliminar. Que, é, que eu tenho com, com as pessoas, justamente para entender onde ela está, onde ela quer chegar e o que, que dá para fazer. Agora, eu preciso ser muito franca com ela de dizer o seguinte, olha, esse é um trabalho de orientação. Eu não quero que você fique... De, você não pode ficar dependente de mim, eu não vou ser sua tradutora particular, porque o Google faz isso muito melhor do que eu. E o Google está à sua disposição, eu não, eu não consigo eu ficar à sua disposição 24 horas por dia. É, mas você precisa aprender a aprender. Você precisa ficar independente. Né? Então, é, ela precisa ter um comprometimento de, de, de estudo, porque eu, eu sozinha, eu posso... E eu falo isso nesta reunião de alinhamento. Você pode pagar o melhor curso, a melhor escola, comprar o material, fazer intercâmbio, que é isso que... Olha, isso tira meu juízo, a pessoa vai para um país que fala inglês, passa, não importa se é 15 dias ou um ano, se ela andar com brasileiro, se ela não se posicionar, ela vai continuar, vai voltar de lá sem falar inglês, né? Então, a pessoa precisa ter esse comprometimento para que ela veja o resultado então eu digo que é 70% a pessoa, eu dou 30%, porque eu vou orientando, vou fazendo, tem uma, uma, um trabalho de pronúncia que eu faço com os alunos, é, a respeito de padrões de fala, por exemplo, que a pessoa chega para mim falando inglês com padrão de fala brasileira, e aí é por isso que fala Facebook, Hot Dog, é, né, eu falo assim, olha, vamos corrigir aqui, quando você tá falando inglês, o padrão é inglês, quando você tá falando português, o padrão é português. Então, eu ensino o padrão de um e ensino o padrão do outro para você saber. E assim a pessoa, quando consegue fazer, ela fala, Cláudia, consegui falar, eu nunca pensei que eu conseguisse falar. Eu falo, yes! Eu a gostei. A minha da vitória. É, eu gostei bastante quando você trouxe também a questão do locus de controle interno, né? quer dizer, trazer a responsabilidade para si. Isso. E o comprometimento que não é com você, é com ele. Né? Quer dizer, eu, se eu não, não trouxer a responsabilidade, eu não vou conseguir andar só. E eu preciso também estar tá andando de, de uma forma que eu veja que a Cláudia está ali me apoiando, mas ela não está com uma muleta que vai estar tá comigo todo o tempo. Né? acho que são questões e aí é, fantásticas é muito importante porque veja eu pego pessoas, é, aqui no Japão eu pego executivos que vão expatriar ou para os Estados Unidos ou para a Europa já peguei gente que vai para o Brasil, que eu, que eu ensinei português era uma equipe, né, e foi impressionante, ele aprendeu português em seis meses eu fiquei de queixo caído mas um japonês? É um japonês que legal, um japonês os tem aquele foco, né? Parece que eles são bem centrados, né? Eles são muito focados. E, e assim, eles são muito dirigidos por resultado. Muito. Desde a, desde a da, da mais tenra infância, eles são muito direcionados para resultado. É uma sociedade. Isso tem o um lado B, né? Porque é, tem a coisa do peer pressure. É, então, por exemplo, eles abandonar, abandonaram ou não? O governo liberou o uso de máscara em local fechado desde 13 de março. Você anda na rua, você não vê ninguém sem máscara. 2023. Não estou falando da época da pandemia, estou falando de hoje, 2023. Uhum. Né? Excelente. Então, é, tem essa coisa da, do peer pressure é, e, e é um povo muito levado por resultado. Então, se você performa menos do que o teu colega, menos do que o teu vizinho, é, é uma vergonha, é ruim, enfim. Então, eles têm mesmo essa característica como povo. Ah, aliás, o, quando a gente vai ler lá as dimensões culturais de Hofstad, você entende bastante né, essa, essa característica do, do japonês de ser bem focado por resultados, porque por outro lado, se você sai do manual também, eles não sabem o que fazer, eles não têm esse, esse jogo de cintura que a gente tem, e aliás, eu queria aproveitar e voltar um pouquinho numa coisa que você falou sobre o, o nosso, a nossa síndrome de vira-lata, né? É... Aqui eu percebi que o brasileiro tem características tão positivas, tão impressionantes que ninguém tem, e eu ouvi de japoneses dizerem assim, brasileiro é tão alegre, eu admiro a alegria dos brasileiros, porque para brasileiro, e aí eu vou usar uma expressão minha para traduzir o que a pessoa falou, para brasileiro não tem tempo quente, né, e, e a gente fica achando que é a última bolacha do pacote, essa característica de você ter uma, é, um, eu vou chamar de jeitinho, mas no, no sentido positivo da coisa, o nosso jogo de cintura, a nossa flexibilidade, a nossa capacidade de encontrar soluções onde, teoricamente, não existem soluções, são características que são extremamente valorizadas aqui. É bem verdade Olha. que eles são muito rigorosos... Então, se você uh, foi é, ensinado a fazer um trabalho, vamos dizer, uma linha, uma linha na fábrica, você, você é ensinado a fazer de uma determinada maneira, eles não gostam que mude. Então, você não pode mudar, ah, chegou, vou fazer do jeito que eu quiser, porque eu acho que é melhor. Não pode, né? Mas à medida que você vai, trabalha direitinho, e, e vai ganhando a confiança deles, e você tem a possibilidade de mostrar eles não sabem argumentar, e se você vem com bons argumentos, você consegue convencê-los de que esse, essa, existem outras formas de fazer as coisas e que elas podem ser melhores do que o, a maneira como eles estão fazendo. Então, Lá, a, gente vou... é, é, a gente é legal. Olha eu <risos> amei o que você trouxe aí sobre o complexo vira-lata, né, porque eu cheguei até a me arrepiar, na verdade, o que você falou, porque... É, eu acho que a gente tem uma nação tão forte, né, que poderia estar tá tão bem, economicamente falando, crescendo de, de forma brutal, e não está. Né, talvez por conta de outros fatores, né, que vem da política, vem de uma série de, de conexões aí que a gente ainda não enxergou isso. Uhum. E quando você fala dessa, desse aspecto cultural, né, eu acho que tem muito a ver com a colonização, né, com a forma como a gente... Recebeu bem todos os outros povos. Isso. Porque apesar de ter algumas tribos né, indígenas lá que não aceitaram bem a colonização, tiveram outras que não, né, que se adequaram. Uhum. Né, e daí surgiram missas de nações gigantes, de português com índio, com negro. Né, e o Brasil foi se formando nisso. E hoje é essa pátria que a gente conhece né, e ama tanto. Isso. E uma coisa que eu quero resgatar aqui é que a sua fala lembrou do meu filho. A gente tem três anos e pouquinho aqui no, em Portugal. A minha filha, que chegou mais cedo, ela fala duas línguas. Né? Ela é considerada bilíngua, apesar de ser português. Ela fala o português do Brasil em casa e na escola ela fala o português de Portugal. É muito interessante essa... Parece um disjuntor, né? Ela está falando aqui português de Portugal e de repente vira e já está falando brasileiro. É interessante. E, e ele se recusa a falar o português de Portugal. Ele já sabe muita coisa, né? a gente que, que acompanha o dia a dia sabe de algumas palavras assim que ele já está pegando, mas ele se recusa por conta de dizer que não quer esquecer o Brasil. Ah. né? Olha, Isso é muito bonito. Eu, de novo, o choro vem bem aqui, sabe? É, eu fico assim, besta de ver né? a resiliência que ele tem toda vez que a gente fala, ele reafirma. E acho, Cláudio, que a gente tem alguns aprendizados que é difícil, nem todas as pessoas vão passar pelo que a gente passou, né? De, de sair do país, Isso. viver no outro por um tempo maior, para entender aquele universo ali e ver o que a gente tem de bom. né Então, a gente tem mesmo que falar, sabe? Porque as pessoas que estão ouvindo a gente vão perceber, poxa, olha, não é tão ruim. Não. É, uma, uma das coisas que eu adoro falar, por exemplo, é a questão de abrir empresa, né? foi abrir aqui em Portugal, nossa senhora, eu entrei, eu acho que... Em seis meses eu estava eu fechando, porque eu disse, nossa, o brasileiro é feliz e não sabe, e reclama, né? Mas é, é interessante, e, e você resgatou isso aí com muita propriedade. Agora, Cláudia, eu queria resgatar um ponto de visão do mentor, tá? É, a gente passou por um momento de muito reajuste aí interno com a pandemia, né? De ver muitas coisas mudando, eu acho que elas estão mudando novamente quando a gente fala de tecnologia, chat GPT chegando, inteligência artificial. As pessoas que deveriam defender agora já estão olhando e pensando, cara, não é bem assim, vamos repensar antes de evoluir. Né? Fala do Elon Musk e de outros papas aí da tecnologia dizendo, olha, vamos frear um pouco porque a coisa está indo rápida demais. Eu queria saber um pouco a tua visão, sabe? Eu costumo defender um ponto que é assim, olha, quando está tudo bagunçado lá fora, olhe para dentro. né? Olhe para você, que certamente tem aprendizado, você já notou, e o teu corpo aqui, o teu espírito já está se reorganizando para entender. Como é que você enxerga todas essas mudanças, né? E, e como é que você se trabalha para isso? Uhum. Uh, você estava falando, e eu estava lembrando da época que eu trabalhei na, na Bolsa de Valores, eu entrei lá muito jovem, com 25 anos. E, e tinha duas coisas que as pessoas falavam que me deixavam já naquela época me deixavam incomodada que era o seguinte: é, faça o que for necessário para você não sair daqui porque esse é o melhor emprego que você vai conseguir na vida. E eu falava assim, gente, mas não é possível um negócio desse, né? É, é, é claro quando a gente é jovem a gente não tem muita noção de quão jovem a gente é. Né, e você olha para frente, parece que tá muito distante. Hoje eu tô com 53, eu olho para trás, passou assim: ó, eu dormi com 25 e acordei com 53, né? O que que aconteceu no meio? Mas quando você é jovem, você não tem muito essa noção. Mas eu tinha tanta certeza, é, e eu entrei na bolsa por, por indicação de uma pessoa, é claro que eu fazia um bom trabalho, mas eu tive essa ajudinha, né? Eu não tinha feito faculdade, eu não falava inglês, então eu tinha ali uma série de deficiências profissionais, que teria sido muito fácil para mim embarcar nessa, nessa ideia de que aquele seria o melhor que eu ia conseguir ao longo da vida. De fato, foi um emprego muito bom, eu cresci muito, eu aprendi muito, mas eu tinha certeza que não era o melhor que a vida poderia me, me oferecer. E muito rapidamente eu entendi que é, se eu não estudasse, se eu não me preparasse, eu ia viver uma vida de crise e eu ia viver à mercê da vontade dos outros, à mercê de, de, de, das crises, à mercê das situações. E eu sempre procurei é, me inteirar de tudo que estava acontecendo. Então, essa é a minha postura sempre. Eu... eu eu estou sempre ligada no que está acontecendo, eu estou sempre prestando atenção, e lendo, e me informando, e buscando. Então, assim, eu não estou dizendo que as crises não me afetam. Eu não estou dizendo que as mudanças não me afetam. Eu só estou dizendo o seguinte, se você ficar parada, é pior. Se você não olhar as mudanças como parte da vida, é pior. Então, assim... É, eu já li bastante coisa sobre o, o, o chat GPT, é, inclusive para ensino de idiomas, mas eu não vejo o chat GPT como um concorrente. E eu tenho visto muitos colegas dizer, ai, ah, a profissão acabou. Se for assim, acabou para todo mundo. Então, é melhor o Elon Musk e o, e o Bill Gates mandar parar a roda, porque acabou para todo mundo. A, a, a inteligência artificial tomou conta e já vai dominar tudo. Então... É, onde está a nossa resiliência, onde está a nossa... E, e sabe, Cláudia, eu preciso trazer um contexto aqui. É, nós, somos, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu acho isso tão profundo, as pessoas não têm assim muita noção do que isso significa. Porque não é só a imagem e semelhança física de pensar num Deus humanoide, né, com essas características, ah, será que ele tem nariz, será que ele tem orelha comprida? Eu não sei, mas não é disso que eu estou falando. Eu fui feita a imagem e semelhança de um Deus que é criativo, que criou o céu e a terra, que criou é, tudo que existe nesse mundo com esta beleza de mundo que a gente vive. Né? E se eu fui feita a imagem e semelhança de um criador criativo, então quer dizer que eu também sou criativa? Então, quer dizer que eu também tenho uma personalidade capaz de criar coisas tão grandiosas, eu não posso me furtar de desfrutar dessa identidade, entende? Então, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, ai, porque eu sou Áries com com um ascendente em touro, porque o meu toque é em não sei o que, não sei o que, querida, eu sou filha de Deus, de um Deus criativo, que, que, que tem uma personalidade é, é, maravilhosa, a qual eu quero modelar. Então, eu não estou não dizendo que eu não tenho medo das mudanças, eu não estou dizendo que as mudanças, mas eu olho para elas e eu penso assim, é parte da vida, deixa eu ver o que, que eu posso fazer, né? Então, a tecnologia não me assusta, é claro que às vezes eu acho que eu tô ficando... É, eu tô ficando um pouco obsoleta. Meu filho é da área de tecnologia, ele fala assim... Ih, mãe, isso aí já tá... Isso aí tá passado, vem cá que eu vou te ajudar. E tenho esse privilégio, né? De ter esse... Essa pessoa que entende tecnologia e que vai me atualizando. Então, não tenho medo, não. Acho que... E acho que a gente tem mais é que, que se adaptar. Ao, no seu tempo, do seu jeito, mas você tem as mudanças estão aí, elas fazem parte. Que show, Cláudia. Eu quero, para fechar, que você, se você tiver alguma, alguma fala, alguma frase, né, de, é, na verdade, de reflexão, tá, para esse, esse mentor, esse profissional que está ouvindo a gente, e para quem gostou, quem, como é que encontra a Cláudia, né? Qual é o melhor caminho para contratar e a mentoria dela, de repente estar tá em 30 dias já falando alguma coisa em inglês? Maravilhoso! Na verdade, sai da primeira aula falando, essa é a verdade. Olha que show! Melhor já ainda, sai né? Sai da primeira aula falando aí umas frasezinhas com toda certeza. Bom, é... a reflexão que eu quero deixar tem assim, muito a ver com a, com a minha vinda para o Japão. Eu vim para o Japão por curiosidade, mas eu vim sem queimar os navios. E eu passei alguns anos eh, lutando com, essa, com essas diferenças, né? Então, é como eu disse há pouco, eu não, eu não é que eu não tenho medo das mudanças, eu acho que elas fazem parte da vida, mas não é que elas não me afetem, né? Elas me afetam e vai afetar, porque parte, é, isso é natural, né? Então, quando eu entendi que queimar os navios não significava necessariamente cortar laços, mas ressignificar os laços e ressignificar as novas possibilidades, eu acalmei meu coração. Eu falei assim, olha, é mais uma possibilidade, eu não estou trocando uma pela outra. É custo de oportunidade, sem dúvida nenhuma que é. Mas eh, hoje eu vejo a, tudo que me aconteceu no Japão nesses sete anos como crescimento, como acréscimo, e não como substituição, né? É, tive essa oportunidade, foi maravilhoso, estou aqui, quero voltar para o Brasil, lógico que quero, acho que todo brasileiro quer, eventualmente vai acontecer. Então, é, como reflexão para mentores, para pessoas que estão enveredando por essa área, é, é, você está um ou dois ou três passos à frente de alguém que você vai mentorar, e, e você não pode ter medo do, do que vai acontecer. Você não pode ter medo da mudança. Ela vai acontecer. Você gostando ou não, ela vai acontecer. Então, se você puder ser um vetor de ajuda para essa mudança acontecer, vai fundo. né Acho que hoje eu tenho mais condições de falar isso do que eu tinha uns anos atrás, que eu ainda estava lá no processo de... né Estava tudo meio embolado. Mas é assim mesmo, né? Então... É, respira fundo e vai, e vai que vai dar tudo certo que show, muito bom é. Cláudia e, e... para me encontrar é, tem o meu WhatsApp mas nas redes sociais eu tô no Instagram arroba eu, Cláudia é, tô no Facebook também, como Cláudia Eleutério, no LinkedIn Cláudia Eleutério Gomes uh, mas no, no, no WhatsApp é mais fácil de, de, de se comunicar comigo é, nas minhas redes sociais tem meu telefone então se a pessoa me achar no Instagram consegue entrar em contato comigo facilmente pelo pelo WhatsApp pelo Instagram maravilha Cláudia muito obrigado Eu aí peguei. pela tua participação desejo sucesso aí na jornada né e quando precisar sabe que tem um amigo aqui em Portugal quando quiser uhum. vir também a terrinha aqui dar um passeio será uma... com a gente foi um prazer falar com você e, e obrigada mais uma vez por essa oportunidade.